Antes de mais nada, começar aqui pelos nossos, uh, pelo acompanhamento dos nossos índices. Nós tivemos esta semana o índice Russell 2000 a cair 4.29%, o S&P 500 a cair 1.94%, o Dow Jones a cair 3.45%, o S&P 600 a cair 1.33%, o PSI 20 a cair 1.88% e o CSI 300 a cair 3.22%. E esta semana foi mesmo uma semana de quedas para a generalidade dos índices, isto porque em primeiro lugar tivemos a reunião da Reserva Federal Norte-Americana, a Fed, a afirmar que vai começar aqui a diminuir os estímulos à economia, temos um aumento, uma projeção de aumento de taxas de juros para 2023, temos também aqui, ah, isto foram dois, do, foram várias pessoas a afirmar que em 2023 teremos dois eventos de aumentos de taxas de juros, o futuro lá o dirá, e depois também tivemos aqui alguns indicadores relacionados com a inflação, a, mostrar, a FED a mostrar que projeta uma inflação aqui à volta dos 3.4% para o ano 2021, o que é um indicador, é um valor, realmente superior àquilo que tinha sido projetado há uns tempos atrás, nos dois ponto tal por cento De qualquer das formas, para já, as taxas de juros mantêm-se perto dos 0%. Já as vendas a retalho nos Estados Unidos caíram 1.3% em relação ao mesmo período do ano anterior e a queda estava a ser um, esperado uma queda de apenas 0.8%, o que representa também aqui um indicador negativo para a semana. Mais um, mais um, mais um. Depois de mais um indicador de que estamos em período de inflação, realmente tivemos aqui uh, os, os preços ao consumidor a subir 6.6% numa base anual, o que é a maior subida, é recorde absoluto para já, para os Estados Unidos. Por cá tivemos uh, a notícia de que Bruxelas vai emitir uma dívida de 20 bilhões de euros a 10 anos, isto para financiar aqui o seu programa de recuperação económica. Vamos lá ver quais são os impactos que isto traz também para as empresas europeias e para nós, investidores aqui na Europa, tivemos também, por último, a Nova Vax a afirmar que a sua vacina tem uma eficácia de cerca de 90% e está agora, na fase final, à espera da aprovação por parte da FDA Food and Drug Administration para perceber se esta vacina pode vir para o mercado ou não. Quanto a resultados trimestrais, tivemos aqui a Oracle a apresentar receitas de 11.23 bilhões de dólares, o que é uma subida de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior, lucros por ação, lucros, aliás, lucros totais em 11.23 bilhões de dólares, o que é uma subida de 39% face ao mesmo período do ano anterior, e depois também a empresa apresentou os resultados para o ano fiscal de 2021, e então, em termos de receitas anuais, tivemos a empresa a ver estas receitas aumentar apenas 4% para os 40.5 bilhões de dólares, lucro para o total do ano aumentar 36% para os 13.7 bilhões de dólares, por isso a empresa está cada vez mais lucrativa e continua no seu crescimento. Depois tivemos a Adobe com receitas trimestradas a subir em 23% para os 3.84 bilhões de dólares, Lucros por ação já, por si já vieram nos 2,32 dólares. Fluxos de caixa das operações a atingir um novo recorde nos 1,99 bilhões de dólares. Passando agora aqui para o setor do consumo, tivemos a Kroger a apresentar vendas comparáveis a diminuir cerca de 4,1%. Vendas online a subir 16%. E os lucros líquidos a vir nos 140 milhões de dólares ou 18 cêntimos de dólar por ação, o que representa uma queda de 2% face a 2020. Esta semana foi uma semana muito pobrezinha em termos de resultados trimestrais e anuais, não houve assim grandes, grandes coisas, isto já está a resfriar e agora já se começam a aquecer os motores para a próxima fase que está aí, está aí à porta, mais dia menos dia, ok? Por isso, por esta semana é tudo, estas eram as, as informações que te queria trazer temos aqui indicadores, principalmente do ponto de vista de taxa de juros e de inflação, que são necessários continuarmos aqui a acompanhar, até porque, como algo que eu vou falar na Masterclass do dia 29 e 30 de junho, nós temos mesmo que perceber de que forma é que esta inflação e que estas taxas de juros afetam aqui os nossos investimentos. ok E já agora, falei-te da Masterclass 29 e 30 de junho, por isso, se ainda não fizeste a tua inscrição neste evento de dois dias, 100% online e 100% gratuito, então, faz já aqui em baixo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É gratuito, por isso, fica à tua espera. Já no próximo dia 29, às 19h. Começamos às 19h. Ok? Vá, salvações lucrativas, uma excelente semana. Tchau, tchau.